Eu estou precisando de novos itens, então vamos buscar, porque esses são os que vão E fala galera do canal, hoje tá com mais vídeo, hoje eu tô com o survival Squatch. <susurra> aqui Episódio 4. São dois episódios por dia que eu vou postar Então vamos lá pegar coisas novas. Vamos lá tem aqui. Vamos lá também. que tem uma coisa que pode ajudar. Eu salvar a primeira capa de depois eu vou usar isso. Então, lá. Só que eu tenho que ver se tem eu posso. Desculpa, não está bom. Ok, tem um que aqui. Se eu não gravei a... tem mais aqui. Oh, está é muito louco. Deixa eu só ser. Deixa eu plantar aqui. Vamos lá, tô precisando de ferro. Tá. Ai. Ah, não. Acho que Deixa eu iluminar essa do Deixa eu ferro. Vou só pegar poucos ingredientes. Ai. Eu já achei ferro aqui Eu passei pleno de ferro Nem precisei sair hum. Ih! é muito tanto ferro que não, nem mais ligou Nossa, foi mais que se suficiente, oito ferros Tudo bem, vamos embora então vou fazer uma escada ah, meu escudo de terra, esquentar esses ferros aqui. Eu já vou precisar dos, dos três escadas. É pão de noite então, uma coisa tô vamos dormir eu já posso tentar adotar um cachorrinho, que já tem ossos aqui eu vou ver se eu tenho ossos aqui no baú aqui não não não não ah eu tenho que então, eu tenho que olhar meu livro aqui e ob... objetivos objetivo 2 construir uma casa que eu ainda não fiz de 3 fazer, um fazer um sistema de fazer um sistema de lançar tá eu vou tentar fazer isso agora não aqui não preciso de flecha é, e Pegar pedregulho e restanho, fácil. Posso achar isso tudo uma dança? Time o centro de mineração. Tá ah, indo mudar? Logo dos episódios, gente. A gente porque o tá bom. Hein? Mais madeira aqui, aqui e aqui e a tem os três suplentes. Só falta restor Ótimo. cavetos carretos carretos, escadas e tirar escadas e pronto escondei os carretos aqui tem então, opções aqui e aqui pronto, gente. Já achei até aqui o arco. Ok? Vou melhor. Aqui. Aqui madeira madeiras. Aqui. Ah, aproveitava pra plantar essas árvores aqui, ó. Couro, couro está frisando ai e, e... escudo, e mais uma espada e pronto. Eu letra de perna no escuro já estou parado. Vamos lá. Out! Carvão! E... Ah, que é isso? Benefício de diamantes. E... Esse vai ser em busca de, de ferro, tá? Quero inventar ele. Nem quero. Tem que querer, ó. Isso, é isso Ah, não. Apesar de cobre, sim. Pra cair ok, coisa no meu, é sobre ele, estragar tudo. Então, você é quer, assim. Não é tão inútil, não. Não é tão inútil, não, gente. Vai servir para você não ser mata o raio na sua casa. Seu lobinho. bastante cobre quero mais não cai nada estragava estragava esconderijo esconderijo né ninguém quer uma cena de esconderijo estragado não se não quero nem eu quero eu te pego bastante cobre Vai tirar seu porcaria. Vou pegar a café. Foi. Nossa, nós temos um pack de fobre. Também eu acho que cobre é útil para fazer luneta Pronto Não deu o suficiente de carvão vou Agora vou achar lá meus cobres Vou passar meus cobres, gente aqui, por causa dos minérios. E tem que criar. Ah tá, o suficiente. Vamos os minérios. E. E. eu posso fazer com isso? Então, vou alinhar picareta picareta para ah, uhum. raio aí já que eu tô aqui tem algumas coisas de madeira aqui posso colocar para raio aqui ó Ovo aqui, tudo louco. porque não é Será que eu tenho mais? ovo tem que ter um estoque? Eu seis aí eu cacete. não, não. não. Ah, não, não tem mais susto. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Vou decorar minha ponte. Aqui. Ponte não tem móveis, sei o que é. Hum. Não. nossa você está espelhamento não está espelho caro não se visito, se bom ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó eu né? hum, Eu acho que vai ser um mob. mob. mob. na mob farm. Mama Mob Farm em School. Posso levar ele pro meu maior Não. Morreu? Desculpa Desculpa E vem aqui É o gó É o gó não Por não Vai Não Vai lá É aqui não sabe que não é da certo é meu desejo de ver o já consegui ferro, então o meu objetivo de pegar carro já tá aí, contigo. Ih, já posso fazer o tempo. Ih, já posso fazer o tempo. Não tocou lobu dois coros? ótimo e já tentei o suficiente. Esse vídeo vai ter na cuna, viu? Fazendo os treinos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe-me gostar de se inscrever no canal E tchau, fui